Nigga in the west hood ay, ay. My niggas got a bass cause we all good I love my chop, I go dance cause we all good oi malta, bem vindos aqui a mais um vídeo aqui o amigo Fábio, não me enganei? não, Fábio trouxe-me aqui um carro que eu já tive um parecido no canal e hoje temos aqui um este é um turista I'm a fly ass nigga in the west hood my niggas got a bans cause we all good I love my chopper go dance cause we all good Bem, convida a autorização do dono, que eu ensino-me um truque, é parar dentro 3.000... e é acelerar assim. Como tu vês, que anda muito por causa da questão da caixa de empresário. I'm a flower.